Terça game, Gamer, e dessa vez a gente vai falar da geração dos consoles, já que a gente tá acabando a década, então a gente vai falar como foi a década desses consoles. Sou o Mickey, sou a Júlia, e esse é o cores. cores. A gente tá no final de 2019, né? 2020 chegando aí, já batendo na porta. E com 2020 a gente também vai ver uma nova geração de consoles. Vem Playstation 5, vem o próximo Xbox, talvez o próximo Nintendo, a gente não sabe. Mas <risos> isso quer dizer que essa geração agora tá acabando e a gente queria refletir um pouquinho, pesar os prós e os contras que aconteceram com todos esses videogames, inclusive o PC. E se valeu a pena ou não, se foi bom ou não, se foi proveitoso ou não. Só pra vocês saberem a gente já fala basicamente de Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC Gamer. E a gente tá falando de videogame, né? Então, vamos falar de jogos em si, que é o mais importante num videogame, né? E pra mim, a Sony com o Playstation trouxe o melhor quadro exclusivo. A gente teve Horizon, a gente teve homem Aranha, a gente teve God of War 4, foi incrível. Sim. É assim, eu gosto muito do Playstation, porque afinal, queridinho, né? Tendo na minha casa, mas é, a Nintendo vai ser sempre a minha paixão. E a Nintendo tem a questão de todos os dela são exclusivos, porque estão dela. Uhum. Raramente ela abre alguma exceção, mas eu acho que Breath of the Wild mexeu muito comigo. E eu já falei muito sobre Breath of the Wild aqui, então eu não vou falar muito dessa vez, mas a, a, a criação artística, pra mim, da Nintendo, ela é muito profunda. Porque eles conseguem transitar por várias áreas e eles fazem beleza de uma maneira muito específica. Isso mexe muito comigo. É, a minha questão com Breath of the Wild foi o primeiro jogo de Zelda que realmente eu gostei. Assim, eu joguei bastante ele não cheguei a zerar, mas é que ele conseguiu sair exatamente da minha coisa que incomoda, da Nintendo, é que é meio que fazer a mesma coisa sempre. Eu entendo, gente, não, não me xinguem aqui, eu sei que é diferente, a pegada do jogo é diferente, a história sempre é diferente, tem alguma coisa que a Nintendo consegue se renovar, mas eu acho que Breath of the Wild fez um salto, Sim. assim, ela conseguiu fazer um mundo aberto absurdo de bom, e como elas fizeram essa coisa nova, sabe, deu um, um, um refresh, assim, pra Nintendo, eu gostei muito desse jogo e, realmente, Breath of the Wild, que é você gosta da Nintendo ou não, do Zelda ou não, de Link ou não, é um baita de um jogo. Então, assim, é, é difícil você discutir sobre a Nintendo, principalmente eu porque ela tem essa, essa característica de sempre se repetir, mas sempre fazer coisas diferentes dentro da sua própria repetição, que é uma coisa que eu, não acontece comigo com o PC Gamer, por exemplo, porque não é o meu tipo de videogame. Essa coisa de teclado e tela, eu preciso do conjunto, eu preciso do console com os jogos, então eu entendo muito quem gosta de PC Gamer, mas nunca fez parte da minha realidade. E a gente tem que pensar os jogos e computadores como uma outra realidade, porque quando a gente fala dos consoles do Xbox, Nintendo, da Playstation, as coisas são muito limitadas, porque aquilo dali não vai ser Sim. atualizado, aquele hardware não vai ser atualizado, então você tem um campo e os jogos têm que se virar com aquilo. Sim. O PC é aquele Frankenstein, né? Você <risos> pode ir melhorando as coisas e é basicamente onde o máximo de gráfico vai. Sim. Então... Tem as suas vantagens. E eu acho que foi muito bom porque a gente teve vários jogos com gráficos incríveis nessa Sim, geração. Mas ao mesmo tempo tiveram muitos problemas por causa disso, porque criou-se uma ideia de que o jogo tem que ser gigante para ele ser maravilhoso. E ele tem que ter um gráfico ótimo para ser bom. -realista. É verdade Não é verdade. A gente gosta de coisa bonita. Ela não precisa ser hiperrealista. Honestamente, tem coisas muito estaduras e hiperrealistas, como o bolo de frango. Então, assim, que... depois eu te mostro. Então, assim. Tem coisas que a gente não precisa fazer o hiperrealismo. Eu acho que você tem que pegar algumas coisas no videogame e você entender que a linguagem, ela pode ser modificada. Eu gosto de jogos hiperrealistas, Horizon pra mim é um dos jogos mais bonitos. Mas entre Breath of the Wild e Horizon, eu acho que a beleza de Breath of the Wild pela, pela pintura fez muita diferença pra mim. E essa realidade de super gráficos, né, tá ficando uma coisa muito mais comum porque a nossa tecnologia tá chegando num ponto que pode criar esse tipo de coisa. Só que eu acho que a gente fica criando um tipo de parâmetro de comparação que um jogo só vai ser bom se o mapa dele foi enorme e se os gráficos forem muito, muito bons. E a gente tem que parar de pensar nisso porque existem outras formas de arte. Quando a gente está falando de videogame, a gente também tá falando ali do trabalho de desenho né Sim. que foi dado ali. E não necessariamente só porque um jogo tem um gráfico dito ruim, ele é ruim, né? Temos aqui Minecraft, que é uma coisa que eu sempre bato o martelo aqui, falando que Minecraft é um jogo incrível, ele tem várias questões e várias dinâmicas ali dentro que não seria possível se os gráficos fossem hiper realistas. Sim, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu não gosto, a que sabe disso, a gente já teve várias conversas sobre isso, a gente sabe que não é um jogo pra mim. São eu tô pessoas bem. diferentes, São né? pessoas diferentes. A gente tem que aceitar que certas coisas não vão ser feitas pra gente. Eu vou dar uma chance até pra algum jogo tipo Dungeons, porque aparentemente ele é mais interessante pro meu tipo de jogo, mas se eu jogar e não gostar, tá tudo bem. A gente tem que parar também de se sentir obrigado a jogar as coisas só porque todo mundo joga ou só porque saiu no seu console. Exato. Não é verdade. E falando de console, aqui na é nossa, no caso aqui a gente não tem Xbox, mas. Já as... jogamos! Já jogamos e eu acho que Xbox é uma coisa que às vezes eu brinco de implicar e tal, mas eles fazem um trabalho incrível em vários outros âmbitos que a PlayStation e a não consegue E uma das primeiras coisas que aqui do Brasil que a gente tá falando é o preço do Xbox, Sim. né? E mesmo que não tenha os exclusivos que a gente gosta de falar tanto, que a gente gosta de, de jogar, né, que são exclusivos da PlayStation, o Xbox. Quanto a preço e os apps dentro dele, né, eles têm vários ah, apps é que a Playstation bem, não tem. A gente TVO, gente. E uma coisa que o TV em cores reconhece, mesmo a gente não tendo no Xbox, é que eles têm um trabalho de Season Pass muito bom. A Season Pass do Xbox, que na Playstation chama é PS Plus, né, <risos> que andou passando um pouco de vergonha porque os jogos não foram tão bons. A gente teve jogos bons esse ano, mas a maioria foram bem... E teve muito problema com o Playstation Plus esse ano, porque afinal eles botaram alguns jogos que ninguém tava afim, alguns jogos de esporte que a gente respeita, mas pôr dois no mesmo mês, e aí trocaram por Detroit, a gente jogou, mas eu fiquei muito feliz de não ter que pagar. Mas é isso, olha as coisas que o Playstation Plus tava fazendo, a ver... era uma vergonha. E também teve o um detalhe, né, que a Sony cortou os jogos de graça que eram pra Playstation 3, eles continuaram, e passaram a só dar os jogos Playstation 4. A gente achou que isso ia mudar um pouquinho a qualidade dos jogos, mas assim, continua a mesma coisa e com menos jogos agora. É, então assim, não dá pra te defender, e olha que a gente tenta. E a gente também tem que falar um pouquinho da Nintendo, né, que não tem oficialmente um passe de assinatura. é Mas a questão da Nintendo é muito legal, porque eles fazem um trabalho com desenvolvedores indie de jogos menores, onde eles podem colocar de uma maneira um pouquinho mais barata lá, só que vira exclusivo da Nintendo. É um pouquinho complicado porque, ok, você dá essa chance, mas você meio que também prende o público que pode alcançar Sim. aquele jogo, né? Mas eles realmente pagam bem. Assim, uhum. é, é, eles reconhecem o valor do seu jogo e eles te dão um dinheiro legal, até porque você está começando normalmente. Tem jogos indies que não são de começo, então eles são mais caros, e tem jogos indies que vieram de outros lugares que foram inseridos nessa mesma plataforma. Mas... É uma maneira legal de você incluir certas pessoas, mas ainda assim... Pô, vamos combinar, você é uma empresa multimilionária. Você pode botar um passe aí, mais legal, pra galera que tem um suíte. Exatamente, porque o que eu sempre penso sobre suíte é isso. O suíte é a sacada, eu acho, daqui da geração, porque ele fez o, o híbrido, né? Uma coisa que a gente não tinha, uma coisa que eu confesso que... E eu torço muito para que os outros consoles façam isso. Gente, você poder sair da TV e pra sua cama jogar é uma coisa incrível. Cansei, quero deitar. É incrível. E eu acho que esse tipo de experiência é muito única e a, e a Nintendo, ela... Lá tem essa coisa, ela tem esse dom de criar experiências novas, né, de estar. O que, que o mercado vai fazer pra se adaptar depois. E eu sinto um pouco de falta de um catálogo um pouco maior. E eu acho que uns jogos, talvez, um pouquinho mais potentes de história, de profundidade. Não tô dizendo, gente, que Nintendo não tem, mas sabe uma coisa um pouco cinematográfica Sim. que saia do Mario, do Link, sabe, do Smash Bros? Não, eu entendi, eu entendi. Varia um pouco. É, eu acho que é muito complicado, porque, afinal, eles têm uma visão de mercado muito específica. Uhum. A, gente, a gente concorda e entende. Mas dá vontade de ver dá, esse tipo tá. de coisa, com certeza. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a Nintendo é a única e continua com cartucho. É Sim. a única coisa. Um e, jogo é e é ridículo, pequena. E cabe um jogo muito grande e muito pesado. Tem um download depois. Tem um download depois, <risos> a, gente, a gente reconhece. Uh -huh. Mas aí, se você pegar o seu Nintendo Switch, sair na sua casa pra andar com o seu cachorro, depois de você ter feito o todo o download, você consegue jogar. É, e agora também, falando de cartucho, assim, de mídia física, a gente tem que debater aqui uma coisa muito importante que talvez seja de futuro, né? A, a gente é... já teve um vídeo sobre isso. A gente tem um vídeo sobre isso que é os videogames em stream, né? Os jogos em streaming no ar ali, estilo Netflix. Que você chega, escolhe o filme, o jogo, no caso, né? E é o que a Google tá tentando fazer com o Google Stage, né? Que já chegou nos Estados Unidos, porém, não foi muito bem recebido Porque, aparentemente, a taxa, assim, de gráfico não tá muito legal Quando a gente passa pra streaming... O que eu entendo um pouquinho, porque não é todo mundo que tem essa internet, mas a gente tem que tentar pensar em soluções para isso, porque você não pode já vir com um, um console cheio de problemas e não tentar resolver isso, né? Minha grande questão, é, questão. Eu acho que assim que é uma coisa válida. A Google ela tentou entrar no mundo dos jogos de uma maneira bem, bem agressiva. Eu achei como super sempre, válido. Como sempre. Eu achei super válido, mas eu acho que. Deveria ter começado com, talvez com os veteranos, né? Os veteranos sabem, sabem fazer melhor aquilo dali. É, se eu vou entrar no ramo onde meus adversários são a Nintendo, a Microsoft e a Sony, eu, eu dou um pouquinho de atenção no que eu tô fazendo. Uhum. Eu presto atenção onde eu tô pisando, porque se eu vou chegar com uma coisa revolucionária, que é uma coisa que eu amo na Nintendo, então eu vou sem puxar saco, é, uhum. eu vou fazer uma parada direita. Ou ela vai ser um flop total, como o Yu foi, a gente nunca vai esquecer isso mas o Wii foi um processo pra chegar no Nintendo muito importante. Hum. A Google queria lançar uma coisa que fosse tão extraordinária que ela vai chegar assim. E não é assim que funciona. É a um... gente tem que sempre esperar os nossos erros. É porque a gente tá tendo que levar em consideração uma forma que a gente ainda não lidou muito bem com jogos, que é depender 100% da internet. Porque não é só a questão do online, de você ter o multiplayer e tal. É você poder jogar qualquer jogo baseado na sua conexão. Então é algo muito complicado. Eu acho que a gente ainda tá um pouquinho longe disso, mas é bom a gente começar a ver debates e existir um pouquinho para a próxima geração, né? Que ano que vem a gente tá com as novas gerações de Playstation, de Xbox. A gente ainda não sabe o que a Nintendo vai aprontar, é, né? A gente não sabe se a Nintendo vai aprontar alguma coisa porque ela foi a última a lançar, né? Oficialmente uhum. ela foi a última e a primeira porque ela fez o híbrido. Então a gente nunca sabe o que vem. É, ela é tão híbrido que a gente nem sabe qual o Nintendo Switch tá, qual geração ele é, tá, A gente né? tem o Lite que é lindo, mas ele não solta. Então, assim, grandes questionamentos. Uhum. Mas... Eu não sei o que, vem, o que vem com a Nintendo, eu estou sempre na expectativa. Mas eu não acho que eles vão lançar nada agora. É, eu acho que, na real, a gente sempre vai ficar na expectativa do próximo, né? Sim, sim. Eu, de verdade, eu acho que o PlayStation 5 vai sair a gente vai pensar tá aí o próximo, vai acontecer. Sim, o que, que vai acontecer com ele? O problema do gamer é que ele é faminto, sim. né? E esse é sempre o problema dos gamers, né? Que eles sempre estão querendo um jogo novo, um console novo. Mas agora a gente quer saber de vocês. Qual console dessa última geração você mais gostou e qual console você tá mais animado pra próxima? Quais foram os jogos pra você que marcaram essa década? Comenta aqui, não esquece, gente. Toda terça quinta e sábado também, vídeo novo aqui no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau.